Agradecemos a sua presença no seminário da Rede Conexão Leitura, em parceria com o um Grupo de Pesquisa de Bibliotecas Públicas no Brasil, Reflexão em Prática. Agradecemos também a Escola de Biblioteconomia, a UBBI, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, o Instituto C&A, a Revista Biblio, a Estação Indoor Marketing Digital e Comunicação, a Faixa Faculdade Hélio Alonso e a Gráfica J. Showman, por apoiar o evento e acreditar no trabalho das bibliotecas. E agora, convido a todos a refletirmos sobre as bibliotecas comunitárias, que são espaços de leitura que surgem por iniciativa das comunidades e são gerenciadas por elas, ou ainda, espaços que, embora não tenham sido iniciativas das próprias comunidades, voltem-se para atendê-las e as incluam nos processos de planejamento, gestão, monitoramento, e a avaliação. O que caracteriza as bibliotecas comunitárias é o seu uso público e comunitário, tendo como um princípio fundamental a participação de seu público nos processos de gestão compartilhada. Atualmente, a Rede Conexão Leitura tem 10 bibliotecas comunitárias nas zonas Norte, Sul e Oeste do Rio, que são equipamentos culturais de acesso público e de essência comunitária, que suprem as necessidades de seu público pelo acesso ao livro à cultura literária e ao conhecimento, já que muitas vezes o acesso a bens culturais são negados às regiões de periferia pelo poder público. Nossas bibliotecas são espaços democráticos e interativos de democratização da cultura literária e da escrita, de resistência de políticas públicas do livro e da leitura, para que todos tenham a garantia do direito ao livro, à leitura e às bibliotecas. Este seminário reuniu várias pessoas ligadas à leitura para fortalecer a luta pela literatura como direito humano e tornar o Rio de Janeiro uma cidade de leitores. Vamos iniciar agora o seminário com a mesa de abertura. Convido para a mesa de abertura a professora Naira Silveira, coordenadora de cultura e professora da Escola de Biblioteconomia da UERJ. Janine Duran, coordenadora do programa Prazer em Ler do Instituto C&A. <todos> Professor Eduardo Alentejo, diretor da Escola de Biblioteconomia. <todos> Infelizmente, o doutor Eduardo Alentejo ele está ausente, mas estamos um ao seminário. Luzia de Seto, co-gestora da rede de bibliotecas comunitárias da Comissão de E o professor Alberto Calil, líder do grupo de pesquisa Bibliotecas Públicas do Brasil. Reflexão em prática. E professor da Escola de, de Rio de Rio. Agora passo a palavra ao professor. Alberto Galil, que será o mediador da mesa. E, uh, é isso a mais é uma manhã e tarde de conversas pensando sobre como, a gente vai, como nós uh, abriríamos esse evento eu comecei a, a dimensionar a responsabilidade do estar aqui. Seja, nós já tivemos oportunidades de participar de outros eventos em outras instituições é, mas uh, participar de um evento aqui na onde a gente consegue materializar é, um dos grandes objetivos do nosso grupo de pesquisa, que é a possibilidade de, de diálogos, ou melhor, de abertura de diálogos entre o que a gente produz, pensa, aqui na Universidade, e uh, o que acontece no cotidiano das pessoas. O né? que diz respeito ao universo das bibliotecas públicas e das bibliotecas que envolvem as bibliotecas comunitárias, é, abrir esse canal de diálogo com vocês é extrema importância para nós e é um momento de extrema alegria. Dar espaço para as vozes que uh, porque a momento que nós estamos vivendo atualmente na nossa sociedade estão cada vez mais sendo apagadas, algumas vozes estão sendo apagadas é, para nós é um momento de muita importância. Então, uh, meu papel aqui é se ser noviado, de certa forma, e convidar vocês a essa conversa essa conversa irá vai acontecer agora, no período da manhã, no período da tarde e amanhã, sexta-feira de amanhã. Agora, para manhã, nós estaremos conversando sobre a pesquisa em políticas públicas para bibliotecas, né, com a presença do, do professor Geraldo e uh, do Ricardo Queiroz. Na parte da tarde, né, nós vamos ter uma conversa sobre perspectivas para políticas públicas da leitura do livro e da biblioteca. Então, uh, sintam-se todos convidados a participar dessa grande conversa. A gente se despeço com vocês e passo a palavra agora para a Luísa, Luzia Josia, perdão, é porque é muita Luísa, muito <risos> Não, Luísa, não vai ter voz agora, tá? Uhum. É, bom dia para todo mundo. Eu sou Luísa, eu sou da Rede de Conexão e Leitura e faço parte de uma biblioteca comunitária em Vidas Pedras, na Fagrande de Vidas Pedras, em Javéia Tavá, e interro também a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. É um enorme prazer entrar na Universidade de novo uma outra circunstância. É, foi muito legal quando a gente em setembro, com a nossa rede de conexão e leitura, pensou na possibilidade de aproximar a nossa experiência à experiência acadêmica, à experiência universitária. Então desde setembro que a gente faz reuniões com a professora Elisa, com o Camil e com os alunos da pesquisa que eles coordenam. É, pensando nesse momento, para a gente é muito caro, é muito importante, é muito prazeroso também. É, a gente tem feito alguns seminários anualmente, mas a perspectiva de entrar na universidade, de falar para vocês, alunos, né, em processo de formação, da nossa experiência alguma coisa que é muito cara a gente. É um enorme prazer estar aqui Queria convidar vocês a conhecerem nossos espaços, eles são muito acolhedores, as fotos talvez é, não tenham a dimensão de quanto nosso espaço é acolhedor, de quanto ele é ocupado, como é uma biblioteca viva é, funcionando e isso continuar, a gente precisa, juntos, com a universidade, com vocês alunos, com a sociedade civil, de uma certa forma, é, pensar na possibilidade de a gente ter uma política pública que garanta esse funcionamento, que garanta é o um funcionamento de bibliotecas públicas, que garanta o um funcionamento pleno de algum espaço, que ajuda a formar cidadão. Se a gente não for se não for dentro da biblioteca, se não for dentro da universidade, a gente vai estar de presente esse país para quem está querendo tomar conta dele. Então, é, meu convite é que sejamos nós a ocupar esse espaço nós com vocês. E agradecer principalmente a Elisa, a que receberam a gente, que para fazer esse seminário. É, não é um desafio, é só um prazer porque a gente já está junto em outras frentes então essa é só mais uma a professora Naida que conheceu a gente já há um tempo e que apostou na possibilidade de, de incentivar também os alunos a essa prática da biblioteca comunitária é, e agradeceria muito aí de fora né? porque tem bastante gente que pode na esse seminário, a Ana Paula é internacional, é, da rede local de, da Bahia e veio falar para vocês um pouco da nossa experiência na rede nacional, que foi super interessante. Janine, que o nosso programa Prazer em ver, a, a coordenação super apoia esse evento. É, professor Geral, um enorme prazer conhecer você pessoalmente, na sua experiência, e Ricardo Redós, que traz aí a experiência que a gente já é tão feliz no Rio de Janeiro, sabe? É, uma pena que eu não posso agradecer a presença da Secretaria Municipal de Cultura e de Educação, que não vi. Educação. É educação. Estou aqui, tá ó. aqui. É... É... E os outros professores que eu estou vendo já, a Madeira, a Lúcia, obrigada por ter vindo. Não é... sei, acho que é isso, depois a gente vai ter espaço para a troca. A gente fazer um seminário com bastante tempo para a porta, porque a gente tem tido essa experiência de seminários longos eh, e às vezes um tempo de debate muito curto, Você que lembra no nosso seminário no forte, que a gente deu de auditório, também a gente estava forte de forma humana, uma área militar, uma articulação que precisou no dia 1 º de abril, quase aniversário daquele golpe militar. De lá para cá, ou para coisa de Muito obrigada né? e sempre só sua vontade para conhecer nossos espaços e nossas experiências. Bom dia. Bom dia a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui no Rio, que é uma cidade que eu gosto tanto, eles estão em casa. Queria agradecer o convite do Rio, do professor Elisa, agradecer o convite do Comissão Leitura, que é uma das nossas joias né, tão caras né, do Programa Brasil Ler. E queria agradecer aqui a presença dos companheiros de mesa, é, falar num momento histórico que a gente está vivendo, num né, momento como esse, acho que é um privilégio, uma honra, poder compartilhar experiências e estar tá aqui dialogando, acho que numa sociedade que nos educa para ser tão individualista, tão cindido, é, para pensar é, num viés... Então, capitalista neoliberal, a gente está aqui organizando o nosso discurso em rede, pensando no direito à leitura como uma prioridade básica, essencial na vida das pessoas, dos cidadãos, e tendo uma rede de bibliotecas comunitárias organizando o seminário desse dentro da universidade, eu acho que a gente tem aqui um pulmão, né? um espaço de resistência, e a gente vai precisar se organizar nessas ilhas e quem sabe essas ilhas se encontram no meio do caminho para a gente ter alguns continentes aí daqui para frente. Mas acho que são espaços muito necessários. Né? Nesse momento a gente precisa se juntar e de fato refletir eh, sobre o que a gente quer para o nosso país, para nossa comunidade e como a leitura passa por aí, como esses agentes que somos, né? mediadores, bibliotecários, educadores são tão fundamentais para fazer essa conexão e essas pontes entre pessoas. Então, eu queria falar rapidamente para vocês do que é o Programa Prazer em Ler, um programa que eu tenho muito orgulho de ter entrado aqui na última fase, né, de 2016 a 2018, é, que é uma fase que a gente está considerando de transição, de autogestão, mas o Programa Prazer em Ler está fazendo esse ano 12 anos, é um programa que surgiu dentro da área de educação do Instituto CIA, pensando que seria uma ação prioritária né, de cidadania, de garantia de direito. E pegamos a leitura como o foco principal e as bibliotecas comunitárias como sendo esses espaços de garantia do direito, de garantia de cidadania, de enraizamento comunitário, é, fazendo um papel que muitas vezes é, quase todas, as vezes, um espaço público não chega. Né? Então, as biblioteca... é, pensando nesse momento, quando eu vejo as bibliotecas comunitárias, eu sinto uma felicidade é, olhando retrospectivamente a trajetória que o Instituto CIA tomou, né? esse apoio, que foi uma aposta muito acertada. Né? No início, o apoio a bibliotecas individuais, depois comentando as bibliotecas em polos, e hoje, né, nesse último pedaço do ciclo de 2016 a 2018, pensando nas redes. Né, nas redes que estão sempre encabeçadas pelas bibliotecas, nas redes que estão pensando em incidências políticas públicas e também, ao mesmo tempo, mantendo as suas atividades dentro da biblioteca. Então, é um trabalho de, de resistência, um trabalho de dedicação, de muito profissionalismo. E hoje a gente tem, então, a conexão dessas bibliotecas comunitárias em redes nos seus estados e na rede nacional. Então, o Instituto Cia, área de educação, tem a felicidade de olhar essas apostas e essa trajetória como sendo... É, uma grande felicidade de construir esse caminho, que não foi natural, foi um caminho atualmente construído a partir de diálogo, de reflexão, de repensar os espaços da biblioteca, de repensar o acervo, que tipo de livro você não recebe, que bom livro você quer oferecer para a comunidade, como são as mediações e a gestão compartilhada, que é tão fundamental para que isso possa dar certo. Então, a Conexão Leitura é para a gente uma das redes que a gente tem muito orgulho de ter conosco, né, que está liderando aí, o movimento nacional, a Ana Paula está aqui representando a Rede de Salvador, que é uma rede muito potente, e a gente acredita que só nessa Conexão em Rede é possível transformar a sociedade que é tão hierarquizada é, em espaços mais horizontais, de círculo, né, em que as pessoas tenham espaço para se colocar e construir na diversidade, numa sociedade diversa, uma sociedade mais igualitária. E isso passa, fundamentalmente, pelo acesso ao livro e pelo direito à leitura. Então, quero parabenizar mais uma vez, convidar também as pessoas que estão aqui para se juntarem a essa rede. Acho que muitas vezes a gente tem uma ação solitária né, e que tem uma rede aqui muito potente, é que a gente já vê esse casamento da rede com a universidade, mas a gente gostaria muito que mais pessoas fizessem parte para que ela se sustente e tenha vida longa. Então, obrigada pela presença de vocês, pelo espaço de fala e eu fico aqui à disposição para o que vocês precisarem. Pelo convite para participar dessa mesa, fico muito feliz e, de curiosidade, pensei, quando esse, que o grupo começou, né, aí eu entrei lá no diretório do CNPP em 2013. Eu falei, não, esse, esse grupo começou muito antes de 2013, ele só foi formalizado em 2013. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa, porque eu lembrei que esse grupo de pesquisa ele foi formalizado a partir de uma reunião de departamento que se aprova esse grupo de pesquisa. Está envolvido um projeto de extensão, também foi aprovado no departamento. Eu participei desse grupo pelo período, participei escrevendo escrever texto junto com outros alunos que fazem parte desse grupo, eu participei do trabalhadora de TCC. Então, eu tenho uma relação muito afetiva com esse grupo, estou muito feliz em estar aqui, foi uma concretização, a realização desse grupo de pesquisa envolvendo não só pesquisa, extensão, mas também o ensino. Então, muito obrigada por essa oportunidade. É, pensando no, no que a Lucia falou, que antes de estar lá no poste de Papacabana, dia 1º de abril, amanhã de abril, não é dia 1º de março. É a bom, né? Então, além dessa relação afetiva que eu tenho com o grupo, eu não posso deixar de manifestar a minha alegria em ver aluninho receber um evento com tanto significado, inclusive no um momento crítico atual. A temática é importante para a sociedade brasileira, tem sido sufocada com tantas informações falsas, tendenciosas e manipuladas. Eu acredito que a biblioteca tem um papel fundamental nesse cenário de construção de uma sociedade mais justa. A biblioteca pública, a biblioteca comunitária têm um papel mais importante ainda. Então fico muito feliz de estar participando junto, mesmo com todo esse cenário político. A gente acredita, a gente está aqui na roupa. Represento aqui nessa mesa a Profefia de Extensão e Cultura, a aqui na União conhecida pela PROEX, ela fundamenta um modelo pedagógico participativo, que prima pela busca da qualidade social, integrando as ações de extensão, ensino e pesquisa, contribuindo para a formação integral dos estudantes. E é isso que eu vejo hoje. Eu vejo aluno de graduação, vejo aluno de pós-graduação, vejo professores, vejo pessoas já formadas. Vejo proprietários, vejo os professores, vejo a Rio, vejo a Conexão Leitura, vejo o Instituto CNA, vejo a Rede e outras tantas instituições parceiras. Então, parabenizo eh, os professores, a Elisa Machado e Alberto Caril, por essa iniciativa e completização desse evento, que ele contém por si uma pesquisa é um exemplo que uma não se sobrepõe à outra. O conhecimento acadêmico não se sobrepõe ao conhecimento prático, as experiências estão aí para serem trocadas e fortalecidas. Quando a gente tem assim, cinco pesquisas de estão na universidade, um não ou ao outro. Quando a gente tem assim, aluno de graduação e aluno de pós-graduação, um em nenhum momento deve ser inferiorizado ou superior ao outro. É essa integração que constrói uma sociedade mais justa. Então, eu desejo que vocês façam momentos maravilhosos aqui no Rio, hoje e amanhã. Podem contar com a minha participação do evento. E eu acredito que juntos a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, tendo como base a leitura, as bibliotecas e os espaços públicos. Muito obrigada. Bom dia a todos. E agora iremos exibir um depoimento do José Caxírio, ex-secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura. Não foi, Não foi, foi. formação leitura, da União estão promovendo esse seminário com protestos militares entre saberes e fazeres. Então, da leitura continua sendo muito forte no nosso país. Apesar do golpe anti-democrático, do golpe que afastou ao presidente, apesar de tudo que está acontecendo no país em termos de retrocesso, é impressionante como a sociedade civil está resistindo, como um o povo da leitura, o um povo das bibliotecas, o um povo da literatura, o um povo de todas, toda a cadeia criativa, produtiva, distributiva do livro, mediadora, principalmente, está trabalhando para que a gente consiga levar adiante todos os últimos mais de 10 anos de luta recente em favor do livro, da leitura, da literatura e das bibliotecas. Eu tenho certeza de que esse seminário que está se realizando agora no Rio vai ajudar essa reflexão, vai ajudar a avançar, principalmente quando nós estamos tratando da biblioteca comunitária. Essa instituição tão forte hoje no Brasil, tão presente, que eu sempre tenho a satisfação de encontrar em todos os cantos do país. A conexão leitura sabe muito bem do que eu estou falando, certamente é mais do que eu estou falando, e é muito bacana encontrar tantos amigos é, juntos para discutir esses temas. Não, saludo aqui a, a Marilene Nunes, que fez o convite para esse vídeo, a Lucia, a Elisa Machado, que está aí, o Ricardo que é amigo aqui de São Paulo, parceiro, o Geraldo Prado, o, vir, o vereador de Mundo, também, Uh, que está batalhando um pagamento para isso, muito importante, Ana é Paula de Salvador, Kelly, Benita Preto, enfim, tantos amigos que estão conosco nessa luta já há muito tempo. É importante dizer a vocês que é fundamental que o Rio de Janeiro continue lutando e consiga o seu plano municipal do livro, uh, leitura e bibliotecas. É fundamental que isso aconteça. É fundamental por quê? Porque o Rio continua sendo uma das grandes referências, um dos grandes exemplos do país. E é importante que essa luta que vocês estão implementando pelo plano municipal aconteça de fato e que o Rio possa ter um plano municipal do Rio de Leitura na forma de lei, na forma que possa ser uma exigência da sociedade civil, porque na situação que nós temos hoje no país, apenas com a exigência da sociedade civil e apenas com a ação dos municípios é onde os cidadãos estão, é onde uh, o povo está, é onde a nossa vida se realiza, é que nós podemos avançar na área da leitura, como estamos fazendo, aliás. Cada vez mais, cidades, municípios, uh, uh, pessoal da sociedade civil se organiza. Acabo de chegar, por exemplo, de Curitiba, passei três dias lá também um encontro de leitura, onde essa questão foi muito colocada. Uh, já tem convite para outros lugares, infelizmente não posso estar com vocês, hoje, mas estou aí com a certeza de que vocês estarão avançando, não apenas no plano municipal, mas para dar força ao projeto de lei 212, que cria a política nacional da leitura escrita e estabelece sobre uma do poder federal em realizar seus planos uh, nacional de leitura a cada 10 anos. O senador Fátima Gizé está à frente dessa luta e disse recentemente que, Vamos avançar e vamos conseguir a aprovação da lei. E é importante que tudo seja feito como vocês sabem fazer, com a mobilização da sociedade civil, uma construção coletiva do plano municipal de livre-leitura e de Rio de Janeiro, como nós soubemos construir, todos nós, o Plano Nacional de Leitura, e que hoje certamente dará frutos do ponto de vista legal, com a criação, a aprovação do projeto de lei 212. E que cria a Política Nacional da Leitura Escrita, mas, principalmente, que já deu frutos com todo avanço que houve na questão da leitura no Brasil como um mote de luta, um mote necessário para que consigamos não apenas ser uh, um, um povo leitor, mas que, principalmente, nós sejamos um povo ligado à defesa dos nossos direitos, à defesa da democracia, à defesa da liberdade, e a defesa de sermos nós mesmos, enquanto povo livre. Eu quero deixar para vocês o um meu abraço fraterno, a terra, à minha disposição de continuar uh, com o pessoal do Rio de Janeiro, com todo o país dentro da minha pequena modesta de hoje, de um professor que está retirado de qualquer representação, que recusou qualquer representação nesse governo ilegítimo, mas estou com vocês, sempre, contribuindo. Um grande abraço e um excelente serenidade. Не вернусь, не